Olá, que é a graça que é a sede de todo entendimento possa estar conosco mais um dia. É, nesse vídeo quero mostrar aqui uma coisa interessante e mais uma vez, né, lavou eu perder mais alguns inscritos, porque a verdade é essa que toda vez que eu falo algumas verdades acerca do sistema religioso falido que é está em mundo, neste mundo jaz no maligno toda vez que eu falo a respeito do assunto terra plana ou qualquer outra coisa que nos faz pensar fora da caixa. Né? Tem alguns inscritos aí que, infelizmente, eles pulam fora, eles saem do canal, mas fazer o quê, né? Eu fico com aquela palavra que Pedro disse, mais vale agradar o Criador do que agradar os homens. Meu compromisso é com a verdade, é por isso que o canal chama Embaixada do Reino, né? e o nosso reino não é deste mundo. Bom, eu quero trazer uma coisa aqui interessante, e esse vídeo vai ser culpa aí do nosso amigo do canal Terraplano S.A. Como ele diz aí, né? o amigo da galera, Snipe One. É porque eu tenho visto alguns vídeos dele aí. Eu até indico você procurar aí no YouTube. aí. É um amigo nosso aí que faz uns vídeos muito bons a respeito de tudo que envolve essa grande verdade bíblica de que nós vivemos numa terra que não é um globo. Eu andei vendo alguns vídeos dele que me fez abrir os olhos para muita coisa que a gente tá na nossa nossa cara que tá aí diante dos nossos olhos todos os dias e a gente não percebe eu vou te mostrar aqui duas imagens e vou lançar um questionamento aí vai caber a você acreditar na fantasia ou na realidade olha só essa imagem que está na tela essa é a imagem que a NASA né que os cientistas da pseudociência nos apresenta, dizendo que este é o nosso Sol, é uma bola de fogo ou uma bola de gás, já disseram tanta coisa, uma bola de fogo que está aí, né, explodindo e, e trazendo tempestades é, de fogo, é, tempestades solares, como a gente já viu muitos filmes aí falando de tempestade solar que Ameaça o nosso sistema Que ameaça o nosso planeta né? Que ameaça a nossa terra Que a qualquer momento pode estourar aí Uma tempestade solar e, o, e, os raio, e, o, e os raios do sol Sei lá o, é, Fogos do sol né? Cair sobre a terra Isso tudo é ficção né? É isso que a ciência fala Mas tudo isso é mentira Por que, que é mentira? Eu vou ler um texto bíblico Para depois te mostrar uma outra imagem Eu vou te mostrar a imagem real e você vai pensar, e vou te mostrar a ficção, o conto de fadas que apresenta para nós. Mas antes eu vou ler um texto bíblico, que diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo, versículo 14, diz assim, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,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 E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Pois bem, olha o que o texto bíblico está dizendo. Isso é para quem crê na Bíblia. Isso é para quem diz ser servo do Altíssimo e crê nas Escrituras Sagradas. O Criador está dizendo que Ele criou no quarto dia luminares, né? as estrelas. Criou dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Ou seja, o sol e a lua. E os outros são estrelas. Né? A Bíblia não fala de outros planetas, nada disso. Fala de... Estrelas e Deus criou as estrelas para iluminar a terra. Olha bem, para iluminar a terra. Agora, olha essa imagem que eu estou te mostrando. O que, que você está vendo? Essa é a imagem do nosso sol. Você olha para cima num dia ensolarado, é isso aí que você vê. Olha aí. Isso parece uma bola de fogo? Você pode escrever nos comentários aí que eu sou doido, que eu estou falando besteira. Mas o que você acredita? No que a NASA e a ciência diz? Ou o que os seus olhos estão vendo e aquilo que o Criador nos fala? Aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus? A Bíblia vai dizer que Deus criou, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, criou luminares. Iluminares serve para quê? Para iluminar. Esse luminar está aí para nos trazer vida, para nos aquecer, para trazer vitamina D, para fortalecer nossos ossos, para melhorar nosso sistema imunológico, para a gente ficar mais imune a doenças e muitas outras coisas benéficas que o sol nos traz, ao contrário do que a ciência diz. Então eu estava vendo aí alguns vídeos aí do nosso amigo aí do Terraplano USA, né? um abraço para ele aí se eu tiver sorte dele de ver esse vídeo, e ele me fez pensar, eu nunca tinha parado para pensar nesse fato, a gente vê a NASA, a ciência, mostrar na, na televisão, nos filmes, nos sites, pela internet, essa pelota de fogo que diz que ameaça o nosso planeta, que pode a qualquer momento cuspir uma tempestade de fogo sobre o nosso planeta e acabar com tudo. Aliás, nosso planeta é no nosso reino. Aí eu lanço um questionamento nesse vídeo. O que, é que você acredita? Esse é o nosso Sol? Ou é esse que Deus chama de Luminar Maior? Escreva nos comentários, pode me chamar de louco, não tem problema. O que, que você acha? Ficção ou realidade? Como você gostou do vídeo, deixa um like para nos ajudar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações que eu vou trazer aí mais vídeos a respeito desse tipo de coisa. Para a gente pensar um pouco fora da caixa. Tá ok? Até a próxima e um abraço.